Três. Amiga, vou mandar um furacão, tsunami, geladeira, tsunão. <risos> Ai, Mete! <Matt. risos> é. Nossa, essa, essa frase escapou. ficou estranha, caramba. Ai, <risos> Matt. Com, com agressividade ainda, né? Ai, Meti! Ai, match! Ai, Interpor <risos> bônus. <risos> Mete! Ai, velho, eu vou jogar um furaquebos aqui. Ah. <risos> Perdi o cabaço! Gente, eu consigo deixar os outros pequenos. Do Mano, nice, assim, né? Nossa, bagi! <risos> Cara, se eu pudesse dar uma lambiscada na chana dela. Que Opa. isso? Porra, caralho. Só marcar o horário. Não é nem meia-noite <risos> ainda, que... galera. É. Não é nem meia-noite, é. velho. Ah, Cinema é, gay. Não, o meu não tá mostrando o código, não. Mas Boa, eu vou. vamos lá. Ver que eu vou pra, vocês então. ficam com esse monopólio masculino de vocês que vocês podem fazer sexo entre vocês? A gente não pode? Ah, por favor, né? É, pelo amor de Deus, né? Não vocês não sabem o que né? rola naquele bola. clube das Winx. Que isso, cara? É cada dedada no cu <risos> do Bolsonaro. <risos>